Responder a essa pergunta não é muito simples, mas uma coisa é certa. É totalmente diferente ser pai hoje do que antigamente. Atualmente, o pai assume mais responsabilidades na educação, nas atividades do dia a dia. Hoje, o pai e a mãe ocupam o mesmo lugar na família, com as mesmas responsabilidades e com a mesma importância na vida dos filhos. A maioria das mulheres trabalham fora e faz com que a divisão das tarefas domésticas e na educação dos filhos seja de responsabilidade tanto da mãe como do pai. Em primeiro lugar, Ser pai que os filhos de hoje precisam, ele deve conhecer, de fato, muito bem os filhos. É preciso saber suas ideias, seu ponto de vista, seus gostos, enfim, suas notas na escola, quem são seus melhores amigos. O pai de hoje tem que se inteirar nos assuntos linguagem dos filhos para poder entender o que eles pensam sobre amor família sociedade liberdade drogas enfim assim poder aconselhar e interagir com os filhos em meio a tantas mudanças, o que não mudou, e nem muda com o passar dos tempos, a imposição dos limites eh, na criação e educação dos filhos. Sabemos que as regras e limites são necessários para os filhos, pois educar não é só fazer, obedecer. mas mostrar as fronteiras, o que é certo, o que é errado, os valores, os limites. É preciso educar os filhos que eles saibam viver a liberdade de forma responsável, sem perder seus valores e os bons princípios. Os desafios diários são inúmeros para desempenhar um papel de pai, mas é preciso acompanhar a evolução dos tempos e, ao mesmo tempo, educar os filhos com sabedoria. A paternidade responsável inclui orientar, ensinar, educar e corrigir a trajetória humana.